Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje quero falar para vocês o melhor caminho para trincar o abdômen. Separei cinco pontos que eu considero fundamentais, sendo que considero o quarto deles estratégico para buscarmos esse tão desejado abdômen rachado. Primeiro ponto é ter uma alimentação balanceada é impossível conquistar o abdômen que você quer se alimentando mal. Você precisa entender sua necessidade nutricional e, de acordo com isso, encontrar a melhor dieta para você. Alguns com dieta low carb, outros fazendo jejum, veganos, todos podem conquistar bons resultados, desde que bem acompanhados de nutricionistas competentes, com dietas estratégicas e adequadas para o seu ritmo de vida. O segundo ponto para mim é aumentar o ritmo de suas atividades do dia a dia. A conta só fecha para conquistar resultado no abdômen se o percentual de gordura estiver baixo, e para isso precisamos treinar mais e não somente os músculos abdominais. Procure caminhar mais, mesmo que sejam distâncias pequenas, suba escadas, faça seu dia ser mais ativo e principalmente aumente a intensidade dos seus treinos. Se você fizer isso, com certeza vai consumir mais calorias e no final das contas vai fazer toda a diferença terceiro ponto é treinar abdômen de verdade muita gente deixa o abdômen para o fim do treino chega cansado e às vezes faz aquelas 3 de 15 repetições achando que vai conquistar os resultados para conquistar um abdômen forte você precisa treinar forte fazer um treino intenso e completo com estratégia e variações o quarto ponto, e para mim o mais importante, tem tudo a ver com os três anteriores. Partindo do princípio que a dieta está encaixada e você tem dedicação para treinar, você precisa ter durante o treino variação de estímulos, treinar força, resistência, pranchas isométricas, dinâmicas, fazer treinos aeróbicos, anaeróbicos, usar o HIIT como estratégia. Tudo fará diferença, já que o abdômen está associado a todos esses trabalhos ou como estabilizador ou como motor primário de movimento. O quinto e último ponto, e não menos importante, para mim é o descanso. Pensa que não adianta se alimentar bem, treinar o músculo da forma correta, sendo que você não está dando o tempo certo de repouso para ele poder se desenvolver. Bem, esses foram alguns pontos que eu acho extremamente importantes para conquistar os resultados que a gente deseja. E aquele abdômen que realmente venha trincado, para você que busca trincar, nada melhor que um planejamento de treinos, dia após dia, na intensidade certa e com os estímulos certos. Foi pensando nisso que eu criei o Total Hit, o meu programa de treinos online, para você treinar comigo a qualquer hora, em qualquer lugar. Se você quer mais resultados, acessa thiagopugliese.com.br e vem treinar junto comigo no Total Hit. Valeu galera, tamo junto, abraço!